Oi, gente linda! Eu sou Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E estamos em clima de São João, a época mais esperada do ano, pelo menos aqui no Nordeste. Eu gosto tanto de São João. Quem não tem uma boa história de São João? Quem não lembra do São João na infância? ai ah, eu adoro! E para aproveitar este clima de São João, eu vou mostrar para você como você faz um balão. É, vou mostrar para você como é que faz um balão de papel. Peguei aqui o balão para mostrar para vocês. Esse daqui eu fiz de papel de madeira. Eu mesma decorei e fiz essas, esses risquinhos aqui só para dar um enfeite, que era o papel que eu tinha em casa. Hoje eu vou fazer no tamanho de uma folha 4, só para ficar mais fácil para a gente ver o passo a passo. Você vai ver como é simples muito, muito simples. Então, para começar, nós vamos dobrar, pegar essa ponta do papel e dobrar até aqui para você fazer um quadrado perfeito. O segredo do balão é ter um quadrado perfeito, em qualquer tamanho de papel que você for fazer. Aqui mesmo, essa pontinha ó, tem que estar tá bem certinha, porque se não tiver bem certinha, aí mais na frente o balão fica torto. Pronto, essa sobra aqui eu vou eliminar. Aí. Você pode cortar com a tesoura ou com a mão. Eu vou marcar primeiro aqui, pra cortar bem certinho. Aqui dobrou assim, vai fazer, abrir o papel e dobrar do mesmo jeito, assim. Pra você fazer as marcas. e sempre atentando para as dobras estarem certinhas, viu, gente? Percebeu que tem uma cruz. Agora você vai juntar e dobrar, fazer tipo uma pirâmide, assim, tá vendo? Aqui, ó, pra fazer isso. Espera aí que eu a um pontinha aqui. Essa parte é importante que ela esteja bem unida a essa. Agora o próximo passo é você pegar essa ponta aqui e dobrar assim. Tá vendo essa linha aqui? Ela tem que ficar nessa direção, bem nessa direção assim. Agora que os dois lados são dobrados iguais, você vai colocar essas pontinhas pra dentro colocar uma aqui para você ver bem certinha bem rente ao papel aqui não pode sobrar nada aqui assim tem que botar bem para ficar uma ponta assim certa fizemos agora uma espécie de uma pirâmide tá vendo agora você vai pegar essa ponta aqui e dobrar para começar a formar seu balão à medida você que que faz assim mas assim, e deixar só uma, uma pontinha aqui, e pega aqui, ó, a ponta e dobra pra dentro, e aperta, do outro lado, a mesma coisa, sempre atentando que essa dobra tem que estar tá igualzinha a essa, senão o balão vai ficar torto. E o nosso balão já tomou forma. E agora chegou a parte mais divertida. É você encher o balão. Pode botar na boca aí. Olha ah, que legal. E está pronto o nosso balão de papel. Você pode usar em qualquer decoração que você quiser. E fazer de qualquer tamanho. Viu como foi simples? Então é isso, gente linda. Obrigada pelo seu like. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicô. Como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor.